Mm-hmm. <laughs> bem-vindos ao canal Cripto Digital e o PT. Hoje temos aqui quatro pessoas de quatro sítios diferentes. Temos aqui o Gil da Alemanha, temos o André Teixeira da Madeira, temos o Carlos de Portugal e o Bad Styles da Suíça. Ora, Perfeito. então, façam lá a vossa apresentação, estão à vontade. Vou sair, por exemplo, um pelo André Teixeira. Depois fala um bocadinho aí o Gil para falar um bocadinho sobre vocês. Mas estamos a ter é feedback. Alguém tem, alguém tem o som ligado? É o é normal. Quando a gente começa uma live há sempre um problema técnico. Um problema técnico. <risos> não, é é não está-se tá bem. Sou eu. Ah, se calhar sou eu, meu. Era eu, pá. Peço desculpa. Eu não estou a ouvir nada, está-se é bem. Pá. Era mas eu, meu. Tenho é aqui já é? lá aberto. É grande é burro. André, diz coisas. <risos> mas eu sou o fundador do, deste projeto, Madeira Experience. É um projeto que surgiu ano passado. E eu neste momento sou administrador desportivo na Federação Internacional de Netball em Manchester, portanto ainda sempre cá cai lá em Manchester, na Madeira. Uh, mas essencialmente é isto. Sou uma pessoa do desporto, da gestão uh, e um, um proativo. Gil. Pá, antes de mais, muito boa tarde para a minha gente do continente. Pá. E obrigado pela pelo convite de estar aqui. Eu entrei no projeto Madeira Experience este ano para dar uma grande força no blockchain, que obviamente é algo que faz, faz falta para qualquer projeto. Eu acho que é um bom bónus hoje em dia. E, pá, eu, como o Bad Styles disse, eu estou a viver agora na Alemanha, eu estudei programação na bela Universidade da Madeira, a melhor do continente. <risos> e pronto, e é isto. E é isto. És modesta. Opa. <risos> É pá, é, é... Olha, é muito Carmo, interessante. No outro dia, no outro dia o Carlos disse assim: é pá, temos de combinar aí um jogo de futebol de maximalistas contra shitcoiners. Yeah. <risos> Olha. Isto disse o Carlos. Eu disse: é pá, mas futebol não, mas fazemos wrestling, man. Sempre era mais interessante. <risos> temos que ir à madeira, fazer duas equipas. <risos> então, falam aí um bocadinho do, do vosso projeto: como é que surgiu a ideia. Bem, é isto foi, não, foi o não. ano passado que nós tivemos a ideia. Eu já, eu já organizava eventos esportivos há alguns anos. E eu notei que, de facto, havia aqui uma loucura no mercado português, porque eu comecei a ver, e eu venho de uma realidade completamente diferente do Reino Unido, em que o desporto, todos os detalhes são levados a sério. Não, não, não tem comparação com, com Portugal e com a Madeira. A realidade esportiva lá é muito, muito mais desenvolvida e tudo o que é feito lá é levado muito mais a sério e muito mais ao rigor. Ah, eu tentei trazer um pouco dessa realidade para a Madeira e trazer, um, um, inovar nesse sentido, no ano passado surgiu um evento específico, que foi o Madeira Futsal Experience, que foi uma competição de futsal organizada em dois fins de semana, notámos que houve muita adesão uh, e decidimos, que há aqui condições suficientes para, para expandirmos isto para outras, outros esportes, outra, para outras realidades, e é isso que estamos a fazer neste momento. Estamos a expandir isto para, para outras três modalidades, para o futebol de rua, para o futebol, futebol e para o voleibol de praia, para além do futsal habitual e possivelmente no futuro Ei, para outros desportos. Ficaram todos frizes. Está é, right. tudo a reiniciar. Desculpa <risos> lá, podes continuar. Não, essencialmente é isto, é tentar trazer aqui à Madeira o que a Madeira precisa, que é um aglomerado de pessoas, para, para, para, para práticas saudáveis, para o desporto. Um, para o convívio, para experiências, acima de tudo, daí o nome mesmo, uh, e inovar nesse sentido. E daí também entrar a blockchain. Exatamente. Muito bem, muito bem. Eu tinha já uma pergunta antes. Eu, não, eu vou tentar evitar fazer perguntas técnicas, deixo essas para o Bad Styles. Ou dúvidas, não é técnicas, dúvidas mais da, vamos ser componente de blockchain e NFTs, não é? Porque com este canal, naturalmente, quem, quem, quem está aqui a ver está, está curioso sobre esses aspectos. Eu vou tentar, vou fingir que sou jornalista, ou seja, vou fazer o papel de, uma vez que hum, não posso ser jornalista, não sou, não tenho carteira não quero problemas com, com a Associação <risos> de Jornalistas, jornalistas uh, vou, vou fazer também, o papel não de... Não nada, nem um guião, qualquer um, <risos> qualquer um pode pois ser pronto. jornalista. Eu ia perguntar quantos participantes vocês esperam que este ano vão à Madeira para participar na Madeira Experience. Nos, nos quatro eventos, ao todo, é, esperamos 1.500 participantes, portanto, diretos, que vão participar nas competições e a competir, a participar na, nas competições diretamente, nas experiências ao todo. Portanto, nós vamos ter várias experiências a acontecer à volta do evento, ou seja Sunset na, na praia, Cinema na praia, outras experiências que possam estar a acontecer ao mesmo tempo durante o evento. Vamos contar a, estamos a contar com 5 mil participantes em todos os eventos, para além dos 1.500. Portanto, 6.500 participantes ao todo. O Boa. que é um bom número até, para a realidade da Madeira. Sim, sim, sim. E tendo em conta que não estamos a falar daquelas provas desportivas mais... Sim. Uh, nem de stream, mas... com que... de Sim. Qual é a utilização que vocês vão dar aos, aos NFTs? Vão, vão utilizar como? Vai ser usada em que... com que... Pronto, Checo, qual, qual, qual é a ideia à volta disso? Do, do então, dos NFTs? Penso, Estou muito interessado em saber. Penso que eu agora eu posso falar, neste caso, sobre sim, os sim. NFTs. Sim. Um, os NFTs, dentro do projeto em si, na, para as pessoas que vão participar, existirão dois tipos de NFTs, que são os NFTs de participação e os, NFTs, e os NFTs dos vencedores. Os NFTs de participação Boa. nada mais é do que tu participaste, tens este NFT vai ser com uma um com software, software que é em ethereum que se chama pop para quem conhece o perfeito para quem não conhece pode procurar um... é prova de participação não é Proof isso of... é muito fixe porque a pessoa não. vai ao evento e depois fica com uma recordação yeah. exato exato e, e melhor e aí e, e acima ah. disso tu, e acima do melhor que é que em, podes ter o, os NFTs até com um e-mail tu registras na aplicação e tu, se tiveres Wallet de Ethereum ou Polygon, perfeito, podes introduzir. Se não, podes meter o e-mail que dentro da aplicação ele já reconhece como essa é a tua Wallet. Depois ele retribui-te uma, uma Wallet e se tu quiseres eventualmente mandar para o OpenSea o NFT, poderias, poderás fazê-lo. Mas se só queres usar o NFT dentro da aplicação, que também existe um uso forte dentro da aplicação, não há problema nenhum. porque oh, oh. dentro da Por exemplo, dentro da aplicação, um dos... Pontos mais, mais fortes que eu vejo nisso é que depois dentro podemos fazer um, um software para votações, por exemplo, o melhor momento do jogo: todos os que tiveram NFT vão poder votar, Boa. que foram todos os que participaram. Pa participaram. Observaram o acontecimento Exato. e não é quem está de fora que vai, que vai decidir. Claro, claro. Sim, a nossa ideia é essa. É, portanto, quem tem o NFT de participação, poder votar no, nos prémios do melhor jogador, no melhor guarda-redes a equipa Fair Play e poder ter um, um voto na matéria na, na decisão exatamente é, nós no ano passado não, não, não dávamos essa decisão ao público é de facto também é uma, é uma logística difícil de organizar e esta e esta tecnologia permite isso de uma forma super fácil graças depois... aos NFTs exato que não é só uma imagem é real utilidade Exatamente. e, e uma coisa que eu quero deixar claro é é eh, em... É para mostrar a todas as pessoas que todos os NFTs não têm que ser comprados. É, é, para, é para mostrar que só o facto da utilização do NFT em si, o software e a blockchain tudo junto, já é a magia do, do NFT. Não é preciso comprar e ganhar milhões. O, o, no fundo é só para utilizar a blockchain no projeto, com o projeto. Olha, isso é muito bem pensado. Eu também sou um criador que faço para oferecer. Eu não, eu não penso Pronto. em... É assim, pois posso ter um ti mais tarde, mas não é virado Sim, claro. para isso. Faço Neste caso, nós não teremos fixe dentro dos participação. É tudo a pop, que fica, que é o software. Então é assim sendo, assim, sendo assim, se formos comparar com aquilo que já existe, vocês estão a fazer uma coisa diferente, não é? Sim, nós estamos, em, nós estamos a importar estas duas realidades, pá, o desporto e, e a web 3, e pá, eu, eu acho que todos aqui concordamos nesse sentido que daqui a 10 anos isto vai ser o um novo normal no desporto já está a ser pouco a pouco para a os campeões, vai usar a Liga dos Campeões, o Porto o Benfica agora exato. vai ter uma parceria com também um, para ter um, um token o que vocês estão a fazer é, é diferente, não é? sim, para, nós é estamos legal. a fazer para os participantes, para os atletas é, exato. De eventos semi-profissionais e eu acho que isto daqui a 10 anos vai ser a realidade, sejam eventos esportivos eventos... Já, já este, é, este ano, se na, madeira, se na Madeira já existe <risos> a sim, mas vai, vai ser normal vai a ser um normal normal, é... sim, sim exato um... Que é porque que é que estes é tokens que o Porto fez Depois... e o Benfica agora também vai lançar são tokens de fãs que têm ali um objetivo bastante diferente. Ah, não? sim, exato. É a Barcelona a já meu... tem, por exemplo, o Barcelona, sim, o... os Juventus... Mais... O, o meu token é melhor que o teu, porque o meu clube é melhor que o teu e isso <risos> há ah. não, grande... <risos> não vejo grande utilidade nisso. Foi. Mas enfim, tudo bem como um sistema de pontos e utilização, acho normal, né? antigamente. E também tens os cartões do Benfica, e do Sporting. Por sim, e é isso. É o que isto traz é... é criar um sistema híbrido em que tens o um blockchain com a falar de uma coisa. Uh, quem é que foi o criador? Foi um de vocês que. que teve a ideia, Da arte né? ou vocês pediram a alguém específico para fazer. Uh, a Os NFTs. O é? Ah, Neste a arte é si. sim. sim. Neste caso, uh, a ideia foi do Gil. Uh, não, por acaso a ideia foi minha e eu juntei as duas partes, juntei o Gil e convidei-o para, para o projeto, a integrar a equipa. Uh, mas o design foi feito por mim, o design dos logotipos, e o Gil depois adaptou ao NFT, portanto o NFT de, de participação é o logotipo do evento adaptado ao NFT com algumas alterações, algumas modificações Exato. Uh, e, pá, e acho que está muito engraçado e acho que o Gil fez ali um bom trabalho e... naturalmente que a edição 2022 terá lá o ano, ou alguma coisa que diferencie, Exato. algum momento que diferencie de uma próxima edição claro, claro, Próximo. é importante um nem que seja a data. Um, e um detalhe Sim. que também vai ser interessante é que nós, para além de darmos os prémios NFT de participação, ah, vamos exato. ter ainda os, prémios, os NFTs de... Vencedores. De prêmios individuais e prémios coletivos. Portanto, uma equipa que, fique, que seja campeã do evento, todos os participantes dessa equipa, todos os campeões, vão receber um NFT como foram campeões do evento. Quem ficar em segundo lugar também vai receber um NFT que fica em segundo lugar, um NFT em prata, por acaso. Em uhum. terceiro lugar, um NFT... É, também, terceiro lugar, que para cá está não um dá spoilers ainda. pá Não dá Sim. spoilers. Temos exclusivos, temos exclusivo aqui no canal. Claro, caso. claro, não, não, calhar... isso, também é verdade, isso também é verdade. Se calhar, se fosse para o ano, ou quando o ITI, aliás, o Vitalik falou agora de um conceito novo do Soul Bounds uh, NFTs, aqueles que não podem ser transferíveis, tu recebes, mas depois não, não se pode ah. transferir. Uh, se calhar, neste ano, não acredito, mas se calhar no próximo ano, esse pre... NFTs de vencedor. Uma vez que, pelo menos na minha ótica, não faz muito sentido eu vencer e depois estar a vender o meu troféu, exato. não é? Exato. Se calhar, se calhar fará sentido isso já depende, esse modelo. Exato. Isso já depende do coração de cada um, não é? Tipo, te, sim, sim. É o... sim. Se precisar de dinheiro, é, quando as medalhas são de ouro, também as vendem. Exato. Não é? Ah, mas isso exato. é uma coisa é, sentimental. Isso acho que ninguém vai vender é, isso. Eu, eu também acho assim, mas eu acredito que, como os NFT o mercado dos NFTs funciona seja, hoje em é. dia, desgraçadamente. Ah, espera, então, olha, tenho uma solução boa, tenho uma solução boa. Tu sabes que eu tenho um boi de ideias <risos> isto é uma sugestão isto é uma sugestão tu estás a usar a rede oupancia certo para para para os do para os dos vencedores sim será ah ok Então pronto nesse que tu não pagas o gás metes logo o preço do ethereum assim só não largar que seja por uma coisa que vale a pena não é por... Pois, uh... depois, o vencedor depois põe o preço que quiser imagina que tu nós estávamos na equipe para vencedora eles não nos pedem dinheiro por isso eu não pedi mas... eu participei num evento que não é uma recordação man, não é? Sim, sim, mas sim, vamos acreditar pois... no melhor e que ninguém vai vender porque isto é uma coisa sabes que os herdeiros depois até as medalhas da segunda guerra mundial e da primeira a malta havia aquilo isto história do meu avô que gira isto é ouro isto vale uma pipa de massa Vender. Gostei da ideia, mano. Gostei a dizer. Por exemplo, da Eurovisão. É, a Ucrânia hum. venceu a Eurovisão e venderam o, o prémio da Eurovisão por 90 900 mil euros para comprar drones. Para é, a... é é, é foi comprar balas, é normal. Ah, e há é. números casos em que. Não, não, não. Drones, eu, disse, eu disse balas, Eu disse bolas. <risos> eu percebi. Isso. Venderam é, um o céu. É, que é tão... sério que é gelie... Isso gelie... não se faz, é. mano. É um gajo. Ali, Capitalismo. Aquilo é foi, <risos> encapeçar... <risos> é foi uma forma encapeçada Olha, da Europa de Capital. Sabem, que... sabem que este sistema agora está ameaçado. O Vitalik saiu aí com uma cena, um paper com não sei quantas páginas, que a Rita falou outra vez. Não, é assim, a é a gente é arrisca-se para o ano os jogos serem todos em VR mesmo. Os jogos <risos> é o futsal serem todos em VR. Caso não, não sei se vocês já estão a par disso o que quer digitalizar tudo man. mas também é maluco não é também é, é maluco não temos de tudo a sério vamos para o futsal Sim. no nós VR vamos... depois quando nós damos as condições... para, para levar as crianças à escola vamos lá no VR depois, como é que o músculo cresce ir ao médico. vamos lá ao VR como é que crescem os músculos para um gajo estar à bola pá? <risos> eu acho que temos de dar as condições para quem quer estar nesse mundo claro o esporte 100% claro. do tempo ter, ter, ter Não, por, ser, exemplo, ter essa por exemplo eu já vi estudos e há pessoas que têm depressão social ou que têm, têm vergonha ou, ou têm problemas de falar com a sociedade ou de sair para a rua sim. e sim. o facto do Oculus VR e falar com pessoas é um início para, para, para, para ajudá-lo a começar a sair é há, há momentos e há certos tipos de pessoas que de facto o VR ajuda, ajuda para sim. poder sair para a realidade mas obviamente eu acho que uma vida inteira em VR Epa, é pá, melhor, melhor não. Vida, não, é? não é Melhor é é, melhor demais, não? é, demais, é. exato. Eu então, agora que fazer TR, outra. E se tu meter assim, é as primeiras vezes que eu meti, tenho um HTC, olha aí o Henrique, um grande abraço ao Henrique. Já agora, um grande abraço ao Henrique, aqui ao, ao Ivo Guerreiro, pá, incansável. Isto tem um grande trader que nós temos lá. Gabriel Matos, temos aqui o Gustavo, aqui o Rui Pedrosa. Ouvi dizer que tem um trading na A gente não temos. Old. Já, a gente não <risos> temos assim muito, uh, a gente nas nossas lives não temos o pessoal todo que vê os vídeos, porque uns estão a trabalhar, uns não podem e vem claro, é, é. de Temos algumas visualizações já nos vídeos, estás a ver, e depois há de haver alguém que está a ver isto. Estamos agora a falar e não estão aqui agora presentes, não é? Eu comprei uns óculos, já se calhar há uns dois anos, que era um HTC vivo, ah, bom, na altura era topo de gama, agora já saiu outro modelo. Um, e eu, quando tinha aqui um pela primeira vez, os primeiros 5 minutos foi foi uma beca assim esquisita estás a ver? Eu não me adaptei bem. Depois meti a segunda vez, logo de seguida, e já me adaptei na boa. Mas aquilo não, não és capaz de estar muitas horas, sabes? Se tu tivesse uns patins nos pés, muito tempo estás a ver? Se tiver uns patins é. nos pés, pois quando tiras e vais a andar, sentes. -se e aqui não é igual, estás a ver? Yeah, então, é tá, há, mas há quem foi e portanto, que não se adapte. Yeah. Mas em VR... Eu acho que é é ele está eu acho que ele com isso. Não, mas então, mas então, o e acha... parece ter uma cena em VR uh, de, de, de, sobre alguma coisa que vos possa favorecer em alguma coisa. O Tempo estava aqui a dizer sim. que está da seleção. Está a jogar a seleção nacional, portanto, olha, não sabia... <risos> não tens audiência, <risos> não tens audiência, <risos> mano. Quando não sabia disso, meu, vem da barraca. Então não, isso... Isso já existe há, há quanto tempo? Isso é uma associação, é o okay. quê? Uh, nós nós começamos ano passado da, da vossa. Nós começamos ano passado com, com um grupo de duas duas, duas ah, pessoas. Foi há um ano, há um ano. Sim, Boa. sim. Uhum. Boa. Uh, Boa. Uh, e este ano estamos a formar uma associação, portanto, nós somos a Associação uh, de Jovens Empreendedores do Atlântico. É uma associação criada com o propósito também de empreender uh, a, malta aqui, a malta aqui na Madeira. E não só, Porto Santo também. Uh, opa, e é necessariamente isso, nós queremos. Cristiana é Madeirense desculpa lá, viva a Madeira! Rapaz, temos aqui rapaz, Madeira Alemanha, estou a interromper o rapaz, mas Temos aqui Madeira Alemanha, Portugal não, e só, Suíça. Continuam lá, desculpa só no banho, lá. Podemos continuar. Continuam lá. Portanto, vocês estão há um ano, não é? Sim, sim. Eu já fazia este tipo de experiências já há algum tempo. Uh, mas e passava... quem é que foi mesmo o pioneiro, mesmo aquele que teve a primeira ideia? Foste tu ou, ou André? Não, a ideia foi... Eu já que já já tinha este conceito, este, já organizava eventos há algum tempo, uh, e o Diogo, o meu colega da, do Mudder Experience, teve a ideia, pá, vamos profissionalizar isto, porque tu estás a estudar em Manchester, estás a estudar na universidade em Manchester, estás a estudar gestão esportiva, tens conhecimentos, tens capacidades, vamos pegar nisto e vamos profissionalizar aqui o conceito, e vamos levar isto para outro nível. E, de facto, eh, nós notámos que, portanto, na primeira, na primeira edição, executámos as inscrições, não conseguimos mesmo. tanto no espaço isto do... foi um passado até foi uma coisa muito curiosa, porque nós estávamos na altura de Covid. Eh, e nós tivemos o parecer do governo regional, que, em que os eventos esportivos podiam acontecer, cerca de um mês e meio antes do, do evento em si. Portanto, nós tivemos cerca de um mês e meio para preparar o evento todo até o evento acontecer realmente. É, foi uma logística Ach achas que pô, o facto da difícil. malta ter estado confinada a malta que joga, gosta de jogar a estes esportes e que nomeadamente futsal e que por ter estado provavelmente ali uns vários meses parada foi do género, pá, agora temos liberdade, é para jogar, é para nos divertirmos olha, bora à madeira, que é para sairmos daqui de, de casa, achas que ajudou essa, essa situação? ajudou, a malta estava muito, muito presa à casa e queria, queria estar na rua part participar em eventos, estar com, estar com pessoas, faz falta nós somos seus não. sociais. Exato. Eu gostei muito. Meu. Vocês, olha, vocês fizeram aqui uma coisa muito importante para, para quem está a ouvir ou para quem vai ver o vídeo mais tarde. Que é o seguinte. Mas às vezes uma ideia não, não passa de uma ideia. Fica só ali pela ideia. E há uma frase que eu costumo dizer que é assim. Uh, não costumo dizer muitas vezes. Que é uh, as ideias podem se tornar em pó ou em magia. Depende do talento que lhes toca. E eu aprecio, aprecio muito uma pessoa que tem foco naquilo que quer, vai descobrir o que é que é necessário para, para, para, para seja o que for, tornar realidade e depois conseguir meter isso em prática. Isso é mesmo o empreendedorismo. Pá, vocês estão mesmo parabéns pela iniciativa. Portugal, a Madeira, tanto a Alemanha como a Suíça, precisa, o mundo precisa de pessoas assim que metam as coisas em prática que não fique só pelos pensamentos, que consiga. Eu sei que não é fácil, não é. Às vezes é, não é fácil, depende é das situações. Mas isso é uma é uma iniciativa muito boa e é um bom exemplo que vocês dão a outros jovens, porque é isso é que nós precisamos é empreendedorismo e é uma coisa que é muito importante Comprado. que é quem não arrisca quem não arrisca tra trabalha para quem arriscou. A gente a gente Sim. deve sempre seguir os nossos sonhos, estás a ver? Ali, ali, por curiosidade, qual é que é o vosso papel individual de cada um? Ali, o Gil, qual é que é o papel assim mais. se faz várias tarefas, qual é que é mais focado numa coisa? Qual é que é o teu papel, Gil, lá? propriamente. Eu, no projeto em si, no Mother Experience, Sim. eu tu completamente. Tudo em blockchain, tudo o que é os NFTs. Uh, há, é, claro, o Vital, é o Vitalico da Madeira, claro. É pá, pronto. mas tu programas há, há, em, em Solidity ou em C ou Java? Sim, qualquer Sim, como eu disse, eu, eu estou em programação. Por isso, desgraçadamente, conheço muitas linguagens de programação. Desgraçadamente, desgraçadamente. desgraçadamente <risos> obviamente, tá a brincar. Pá. Obviamente, mas e sim, algumas que já é, não estão é, úteis hoje em dia. Não é? no contexto Exato, da, Solidity é, é, pá, é muito interessante também. Que é a de e, mas sim, em princípio vai ser em princípio o que estou a fazer tudo, é os NFTs de participação de vencedores a questão dos pagamentos com as criptomoedas isso já foi o André que fez mas tudo o que é a utilização dos NFTs, vou ser eu que tá, quem está implementando e a ilustração em si a parte técnica né? então, Exato. a parte técnica e o design Exato, é. polivalente, é. Polivalente, é mesmo assim, mas deve saber um bocadinho um agora. Polivalente porquê? Oh, polivalente oh, porquê? Porque aquilo que estavas a falar há pouco, das ideias serem ou não do papel ou da, do imaginário, é preciso coragem, e, e neste caso, ver é, se a coragem não. porque em tempos de Covid, organizar na Madeira um tempo, um, uma prova desportiva, de com as dúvidas naturais, se, se voltaria a haver confinamento ou não, um risco, é o risco. O risco sim, sim. assumir esse risco e estar aqui hoje já com, com uma prova que teve sucesso ano passado e que este ano nada de se repetir com sucesso Tudo esgotado, e... tudo esgotado. Olha, que é uma coisa muito boa meu. É, Essa Não. coragem é... Ou seja, vocês focaram-se no processo e depois os resultados apareceram. Isso é, mesmo, isso é aquilo que eu... Isso que é a parte convido, mais difícil. Meu. É mesmo isso. Claro, meu. é trabalhar vocês sem ter resultados imediatos. Vocês mundiados. estão no bom caminho, meu. Estão no bom ah, caminho e se vocês tiverem é. alguma novidade ou qualquer coisa, têm aqui as portas sempre abertas. Este canal é serviço público. Muito obrigado. Eu costumo dizer que está ao serviço é da comunidade, promover pessoas e projetos é pá, é isto que nós precisamos, porque de outra forma não há uma adoção uh, nem, nem, nem em Portugal nem no continente. Exato, né? é no continente, de... um dia já é amigal tender, <risos> a mais depressa seria na Madeira, digo eu. É, Vê lá, de vai de lá de a pergunta todos, do Telmo. O Telmo então. tem outra pergunta que é pertinente também. Embora ah, a, sim, a sim, já Espera, espera, ele não, não chegou eu. a responder e O André Teixeira. Ah, assim, é verdade, até já agora, tá, desculpa. Eu sou, sou o diretor executivo do projeto, sou o fundador, uh, desculpa. o diretor executivo, ah, sou, eu tudo, é, equipe, sou eu que decido tudo, obviamente juntamente com a equipa, mas sou eu que delega as tarefas, que percebo, tenho mais experiência também, portanto estou numa posição em que consigo perceber o que é que tem que ser feito, quando é que tem que ser feito e de que forma é que tem que ser feito e consigo ter essa, essa experiência um, para conseguir liderar nesse sentido e que, que o projeto vá avante. Mas faça um pouco de tudo também. Também sou um polivalente natural, aí tendo eu por ter também, um pouco de tudo. Eu também, é... é assim mesmo que deve ser. É assim e mesmo. Temos, temos, temos também o Diogo, que é o nosso diretor de operações, que é ela que trata de todos os contactos com patrocinadores, com câmaras municipais, ela é que faz a parte mais chata. Exato. E, temos, <risos> e temos o, o Pedro Nunes, é, que é o nosso diretor administrativo, tudo o que é tratar de inscrições, de papeladas, de documentação, ela é que está responsável por essa parte. Portanto, temos aqui uma equipa que, juntando temos aqui um bom um bom um bom conjunto um bom grupo Crypto dealer. Olha, cripto dealer é oh, de fica aí fica aí que eu tenho uma é mensagem pior. para ti man para o final man Deus, só trafica só trafica cripto shitcoins não é não é cada droga oh. Olha, ah, é o mais barato está a ele está a perguntar Ui. se é possível programar NFTs em JavaScript e o WebVR, é pá, tu podes pôr o NFT onde tu quiseres. refiro me ao conteúdo do NFT. Ou seja, é isso, tudo o... Uh, já, já existe uh, módulos VR que são NFTs em si. Já existe. Não, o pensei também tem a venda. É Por que? isso sim, já existe módulos... módulos é. Módulo, é. Não, não. O que tu a dizer é módulos 3D, ou seja, ilustrações em modelos, 3D, modelos, ah! exato. Desculpa. Ah, pá. Faz é verdade? Está é, parecido, Está parecido. É, Modelos. De... E... Pronto, <risos> vai. Não, vai. é da programação os acessos de expressão, é Já yeah. um, é isso. Já existe modulações em 3D que são são NFTs em si. Já já existe. Agora, em que em que programação deve fazer? deve, deve fazer-se não devido porque eu, eu conheço alguns que já existem em Ethereum por isso, certamente e depois, obviamente, depois é o óculos 3D consiga ver aquilo na, no metaverso como quem diz por isso, oh. penso que sim, não é uma área que eu entrei, o 3D, ainda, mas um sim, dia é um, o, o próximo Madeira Experience certo. como vai ser no metaverso pá, eu acho que aí já, já vou conseguir responder <risos> olha, é a pro ano. É já já era... Claro, claro. É já Para tem todos aí poderem concorrer. Coisa... Tem... tem aí alguma coisa que vocês queiram partilhar? Aí no, aí, aí no ecrã, tipo, alguma arte ou qualquer coisa que queira uma ah, coisa, sim, ainda sim, não está no script deles. Eu, eu, eu, eu que que te só tenho que dizer, o, o senhor André, que tem que responder essa pergunta, não sou eu. Ah, eu Está-se está está à vontade. não se der, não É possível partilhar o ecrã aqui. É possível? Mas o que é que eu vou... Tecnicamente, o que é que eu vou partilhar mesmo, para Mostra o NFT de... O vencedor? O campeão, por exemplo, vocês perceberam vamos ver que o álbum veja quem é que é o campeão? Vão ver lá quem é o campeão. O que que o campeão Essa... leva para casa? Não, neste eu momento não. Tava... Tava... Ok, uh... é de sair partilhar. Uh, é escolhas a, é é a tela, depois. A uh, tela, não só partilhas. tenho uma, pá. Por isso... Não faz mal, não faz mal. Não faz mal né? não. Se, é se quiseres mostrar <risos> só o tipo da janela. Minimizas a janela que estamos a falar e abres a cena, estás a ver? Ok. okay. Então vais mesmo ao Windows, a janela, okay. já já está, já. Eu sou programadera, eu ainda chego Boa, boa, boa. Ok, posso? Eu já tinha visto ontem a final Posso? Boa, boa. Ok. É muito louco. Faltam aí música, pá. Pois, não, não se ouve. Mas não faz não mal. Se fica escuta? A, a não se A música não é. fica. Ok. Perfeito. Olha, está muito a. Afi eu, afinal, já tinha visto ontem. Sim, eu ontem mandei tal que eu também tinha imprimido. É, um é o dos não, não, participantes. É o dos campeões. Este é o campeão. Não, isto é dos campeões. É ah, duro, e boa, tudo, boa, é, é, é do. Está muito a ver, meu. Podes partilhar também o do Madeira Experience, já agora. Claro, aqui claro. É o nosso é só dar aqui um cheirinho, pois a só música. Vai só encontrar-lo. Sim, é só a música só quem ganhar é, é que eu ouvo. Música... música já é mais caro. O, o do Madeira Experience vai ser o NFT que vai estar disponível para, para venda, portanto é aberto ao público, não tem, não tem é que ser. Tem que é financiar financiado, é, tem uma componente para... de crowdfunding, certo? Sim, sim. Não é só para participantes, quem quiser ter um NFT está, está disponível. Boa, boa. Já sabemos os preços do. Não, não, por acaso não. Ah, é... Estamos a discutir Quando... isso ainda quando a gente terminar depois da Live eu vou enviar para vocês todos um NFT que é aqui do a gente tem um canal do telegram que é o Bad Beach Club e hoje eu vou fazer aqui um pedido já agora aqui é meio da Live eles sabem que eu ajudo toda a gente nunca peço nada a ninguém nunca nunca peço um retorno é? em nada e só vou pedir uma única vez uma única vez e uma única coisa e nunca mais peço nada eu vou pedir para porque a gente temos Uh, vídeos com mil duas mil três mil e até temos consigo mil visualizações eu a gente estamos agora a comprar aí 850 subscritores e supostamente eu iria pedir para chegar aos mil mas eu vou pedir para cada pessoa que ver este vídeo eu partilhar like. com três pessoas like, é para é. o canal do dealer até ao, fim, até, ao fim domingo, até ao fim do mês e até ao fim do mês dia dois Tens de fazer Mas um Felipe Orfeu café canal do Dilmer até ao dia 2, mostrem a nossa força <risos> não está é fácil para chegar mais longe porque a gente ah, o okay. um vídeo estás a ver não está fácil eu acho que eu estou não nunca mais continuo, peço nada ninguém Eu nunca peço eu ajudo e não e nunca peço nada é pá, é um favor, é só peço uma vez, não custa nada. O Olha, Felipe, eu digo uma coisa e Já encontrei, eu já encontrei o NFT já agora. O... Bora, bora. a ilustração. Boste, boste. OK? E yeah, é exatamente um Está... flip. <risos> é amigável, é amigável. Okay, já tá. nós, somos no, nós somos amigos, nós somos. Ya, yeah. yeah, vamos lá partilhar aqui então. Este Está eu não perfect. vi. O outro eu vi, mas o outro eu eu este não tinha visto. Acho não tem vida, é né? é não. Também não tinha. Manei-se só para teres do que é que. Boedão louco. Uh, Mete-me outra não vez? Você... Uh, deixa estar já está já agora. Não, Parece não, eu se... posso. Não, não, não. Põe a põe a Luca. Este é a Luca. que é para fazer o túnel na depois. E então diz-me lá uma coisa: este é para. Já está. Para dar a quem este? Portanto, o outro era para os campeões, não é? E este? É. Este é para, para, que, para É que eu estou ouvindo, pessoa. peço desculpa. Okay, já tá. Estás a ouvir? Sim, sim. Já, já. Este, eu estava este NFT... ouvindo. Ok, desculpa. E este, este, este é para quem? Fala, este fala. Este é para qualquer pessoa que queira ter um NFT, está aberto ao público. É, um, é um, oh, oh. um NFT que serve de crowdfunding para o nosso projeto. Portanto, quem quiser dar o apoio ao nosso projeto pode através deste NFT. É, é um Exato. NFT que vai ser limitado, e ainda estamos a tentar perceber é, quantas, quantas unidades é que serão disponibilizadas. Mas é um NFT que, acima de tudo, nós queremos que este NFT também seja uma forma de quem visita a Madeira ou quem vive na Madeira possa ter descontos um, em, em parceiros locais. Estamos ainda oh. a negociar nesse sentido, portanto, que este NFT é. tenha mais utilidade. Utilidade real. É... É um Falta Sim. aí o um ano na imagem, para depois em 2023 poderem fazer outro, não é? Não, este NFT. é o NFT do projeto em si, do conceito. Ah, okay, portanto, não é okay, específico okay, ao okay, ano okay, nem nem nenhum espaço. evento. Exato. Okay este ao fim e ao bem, cabo, depois bem. vai ser tipo o primeiro, não é? Exato, então, tem 20, que ser o único. 20, tem que ser único. anos, vocês depois... Este vai ser o mais difícil, vai ser Sim, o mais se antigo, primeiro. vai ser Sim. o mais... Exatamente. Este é depois o... com o passar uh, de tempo já não precisa de crowdfunding, porque depois já tem patrocínios valentes. Olha, diz aqui, né? o, diz aqui o Diogo Henrique. Olha o Meio de made, made madeira, meu. Não, eu o Diogo é é aqui também é de organização. Bom, Exato. O que é Nacional é bom, meu. Os camons, man. A é a morte, foto, o o, Olha, o Henrique, é... é como ouve, enquanto mais velho, melhor, exatamente. O NFT se for antigo. a aquilo era de lá Foi a primeira vez é em Portugal que se usou NFTs num evento esportivo. Então valor ah, pois é. Aí é que tá É, é real, é verdade. É. Isso é o valor. É e diz uma ah, coisa: o. O Benfica e o Sporting e essas equipas não estão a fazer este... assim Existem NFTs no desporto, de mas, não, mas não desta forma, certo? Não dão aos, aos campeões e aos participantes. Não, o... É só tipo um token de fãs, não é? Sim, isso Sim. não é NFT. Isso Exato. é NFT. Exato. isso, isso é, é, criptomoedas criptomoedas. é uma criptomoeda, um token normal. Exato. Yeah. Não, e, e depois existem companhias que, eu, sinceramente, agora o nome não estou a ver, mas elas fazem repetições de jogos, como NFTs. Uh... Agora, cada um dá o valor a isso como quem quiser. Para, pronto. Olha, tenho posso ir uma pergunta para não te para não esquecer, que eu tenho é? aqui, escrito, uh, aqui escrito. Olha, aqui então, aqui. então é assim, eu venho tudo à cabeça, eu lembro-me agora aqui coisas gírias. É pá, porque é assim, se eu estivesse do outro lado a ver, era o que eu gostava de perguntar, então é as perguntas que eu yeah, gostava claro. de saber. É assim, vocês já pensaram, isto é uma ideia, óbvio que tenho que passar ali pela, pelo André Teixeira, porque ele é que é aqui o patrão claro, da... claro mas exato, olha exato. é uma ideia que eu estou. não é óbvio que não tens que implementar isso olha o Diogo Lino, também tá aí então a ideia era assim uh, um dia imagina que há aquelas jogadas que são assim mais heroicas tipo sempre há um gol ou uma coisa assim mais marcante no jogo se vocês gravarem esse, esse momento tipo 5 segundos ou oito ou, percebes a ideia e se tu conseguires imortalizar aquilo numa sim mas num isso NFT, vai acontecer Vai, já já tinham já pensado isso, nisso? anunciado ainda, oh, mas sim. Boa, exato, exato. Oh, já aí, estás a querer revelar coisas que, que eles nem queriam revelar? Não, não, não sei se o André não, quer não, não, falar é sobre é porque isso. É porque... Porque, porque repara, não Quer falar sobre é porque... isso é porque... ou eu falo? Agora, espera tipo Tu agora estás em 2022, podes não achar muito interessante, mas as pessoas que estão em 2030 ou em 2040 vão dizer assim: olha, isto é, isto é de 2022 olha este gol, olha isto, olha isto que aconteceu e fica ali mortalizado fica ali, tipo, realizado no tempo a gente morre e os NFTs ficam cá percebes a ideia? eu sou um apóstolo este tipo de memórias têm que ser sempre guardadas eu por acaso a nível disso sou bastante cuidadoso e tento sempre guardar memórias para o futuro porque daqui a 50 anos vai ser interessante olhar para trás e ver o que é que eu estava a fazer em 2022, por exemplo mas sim nós, nós vamos ter este, este, este NFT de momentos específicos em que o participante, portanto, quem está na fotografia vai receber um NFT de bordo faz todo o sentido essa pessoa que está na fotografia que teve naquele momento receber um NFT como recordação e esse NFT ficar disponível para o público seja para amigos, para familiares que queiram ter essa NFT como como recordação mas vamos ter ali alguns os, filhos e os, netos, não é? os filhos e os netos também vão querer ter uma, uma recordação claro Claro, -oh. quando era real. Tá agora, espera aí, espera aí, olha, eu eu tinha posto aqui, ah, mas agora não dá, não dá agora para mostrar. É, tinha aqui a foto por trás que era da aqui do evento da madeira. Ah. <risos> olha, assim, assim, a blockchain. <risos> Olha, fui para cima. Epa. Olha, isto é muita giro, ué, não estamos, isso, estamos em eu, países Deus. diferentes. Que tem que fazer estamos em países diferentes, meu. Alemanha, Portugal, Madeira. É assim: Portugal é Madeira e Própolis. Tecnicamente. Mas Alemanha, está longe. Foi essa frase do E Madeira, essa, isto essa, é essa frase do Henrique né. sobre a banana da Madeira, pá. Olha, estava aqui o Diogo Inácio. Tinha a uma pergunta que ele disse assim, já tem definidas todas as utilizações dos tokens NFTs para os eventos deste ano? Haverá, por exemplo, utilizações para tokens entre eventos, vindos do futsal para usar no futebol? Quem é que quer responder? Eu acho que já respondemos a isto, não foi? Por acaso não, mas, mas a questão de cada evento são, são eventos separados, não há qualquer tipo de ligação entre os eventos. Somos Exato. a mesma organização, mas somos esportes diferentes e são... E eventos diferentes, portanto, não haverá ligação entre NFTs eh, do futebol e, por exemplo, ao futsal, mas o futsal terá várias utilidades, como desconto na, na barraca de Comes e bebes, por exemplo, eh, poder votar o melhor jogador e melhor guarda-redes, equipa fair play, e este tipo de votações assim, porque este, esta tecnologia permite-nos ter este tipo de, de votação e dar, dar a, a, a palavra a quem tem o NFT, a quem, a quem está a participar num evento, Exato. Essencialmente é isto, dar a palavra às pessoas, democratizar este tipo de decisões uh, e, claro, uma boa recordação do evento para, para anos vindouros. Já, yeah, podes crer. É tipo, antigamente nós tínhamos os cromos, estás a ver? Hoje temos o NFT. E agora é a evolução, man, é a evolução das mas, cenas. Mas há, há um tipo de cromo que não vai desaparecer nunca. Opa, fonex! <risos> não me digas nada, man. Estás a falar de quem? Do vendedor de chapéus? Não, vários então, tipos de nomes, não é? Pá? Vários não, tipos. Não, não sim, é por aí, a senhora só, só uma piada já está, já está a sair. O já está feita a piada. pronto. Olha, uma pergunta. Como é que as entidades da Madeira têm, têm reagido a este evento e a utilização, inclusive, da tecnologia blockchain em eventos nós, da Madeira? Nós, por Casa da Madeira temos muita, muita receptividade neste sentido, até porque. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco tempo a, a conferência da Bitcoin em Miami e o nosso Presidente do Governo Regional, o Miguel Albuquerque, esteve lá em Miami e chegou a dar umas palavras até. Portanto, há interesse da, da Madeira neste tipo, de, neste tipo de mercado, nas criptomoedas, e muito possivelmente na Web3 e nos NFTs e no metaverso acredito eu, mas há, há muita receptividade neste sentido. Acredito que eles olham para isto com bons olhos, até porque realmente é uma oportunidade para... Como Portugal é um dos, dos poucos países do mundo em que não há é, taxa é, de vencimento em criptomoedas, eu acho que a maneira que quer alavancar isso nesse, nesse sentido. Detrair de os nómadas digitais os e aquelas empresas que... O que grande conceito? dos nómadas digitais, meu, gostei dessa... Isso significa Desta que isso o presidente da Madeira vai, vai, vai participar de uma equipa e vai, vai lá dar um pezinho. Claro, claro, sentar. damos já aqui um convite ou não. Deixa esse desafio. Seria algo Pisa, interessante. Convida, faz um apelo. Pelo menos um NFT já ganhava, não é? <risos> para poder dizer... Olha, Olha. <risos> não é um Bitcoin, mas... É assim, não basta dizer que quer criptomoedas e NFTs e não. Tem que chegar à frente, não Tem que à frente, Se ele estiver a ouvir, ele é capaz de estar a ouvir que eu ele... <risos> Segue o canal do, do Bad Style, de certeza. O Bad Style, é um comentário que tá estava aí do Henrique. Estás a dizer isso porque ele gosta de ouvir os comentários da Mariana, é? Se calhar, talvez. <risos> Mas é diferente, acho Mas eu. Mas agora eu tenho que fazer certeza. outra. Quero Falei... uma coisa: vocês têm apoio de alguém ou estão, ou tão, tipo, por vossa conta? Isto é não tem nada a ver com ajudas de ninguém, não é? Não, nós temos várias entidades é, que nos apoiam Ah, tem? Sim, sim, porque claro. Né? um bocadinho disso? Claro, claro. É, a Associação Portuguesa de Blockchain e criptomoedas está-nos a dar apoio, é, neste sentido. É, e acho que é, é, é, é fulcral interligarmos aqui as duas organizações porque ambos caminhamos para um, para um objetivo que é a sensibilização das pessoas da Web3, das criptomoedas Moedas. Eu acho, acho que será um passo natural, mas claro, há trabalho que tem que ser feito para chegarmos é, a esse porto como há uns anos atrás a internet era olhada de lado, hoje também acontece o mesmo com a Escrita e com a Web3. Mas é uma, é uma transição e acho que com o passar dos anos as coisas vão tornar-se mais normais, mas claro, é preciso algum tipo de trabalho e nós juntamos forças nesse sentido. Temos também outras entidades que nos estão a ajudar, empresas e, e, e entidades públicas como como a Associação Madeira de esporte para todos, é Coral, é Cerveja Coral, que há daí pouco, pouco estavam a falar da Cerveja. Daí a João, bom, agora já percebi. Nós o... vamos ter a Cerveja Regional. <risos> o ah, estava deve é... ter ido ver o site e viu lá a Cerveja e daí... Bom, então, vocês estavam a dizer que quem tivesse o NFT que depois queria ter a Bébias em certos estabelecimentos comerciais, é óbvio então, que tem um, um acordo Desculpa. qualquer, uma parceria Estamos a trabalhar com... para isso. Estamos a trabalhar claro. para com isso. Com certos boas, Tem man, que ser. Mas, isso É muito bom, meu, isso é muito bom. Eu costumo dizer que a parceria, a união de forças é o caminho, não é a gente estar uns contra os outros, eu sou melhor que o outro e o outro é melhor que aquele, a a quando a gente trabalhamos em conjunto e ajudamos uns aos outros, estás a ver, todos crescem, todos, todos crescem em conjunto, eu sou a apologista disso, meu. Pá, vou, vocês têm tudo perfeito meu. O dealer seja, já, já diz que gosta, é claro, o dealer já, já, vai, já vai comprar o objeto para a Madeira. <risos> Como é que o dealer pode ir mais facilmente à Madeira participar? Ele vai comprar um pack, não é? Vocês têm um pack que se podem há, pagar em um um Madeira. Eh, boa pergunta. Há um pack de, de participantes para, para quem não está na Madeira, para Portugal, pessoas de Portugal Continental, Açores ou no estrangeiro, em que a pessoa participa num evento de futsal, portanto, na competição sénior do futsal, eh, com alojamento. E a inscrição, mais o alojamento. Portanto, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. O evento do futsal será sábado e domingo. Portanto, são mais dois dias do que o evento para poderem explorar tarde, a ilha. A uma ilha... De as pernas, tem de descansar um Até pequeno. é uma ilha que pá, é bonita de visitar. É tão de muito grande, não é? A é, assim é, fala, grande. é uma boa é, levada. É... Yeah. É, e, e... e tem lá paisagens muito loucas. É espetacular, é, um louca. é muito país. Ah, Fanal. E esse pack... Yeah, e esse pack ao todo, tanto a inscrição mais o alojamento, é 45 euros, o que é um Desculpa? preço muito. 45 Só 45 euros? euros? Eu, sim. Só! Não, não inclui o avião, tem calma. Não tem lugar. Não, mas mesmo assim, olha lá, é, sim, sim. é acha, um preço muito razoável. Passas a noite, não é num lado qualquer, isso é o pequeno almoço. 45 paus, meu. Isso é, bah, isso com inscrição. é que isso vai dar para Olha, vocês arranjaram a maneira de agora a madeira vai, vai ser invadida. Vai encher, vai. Vai encher agora. <risos> Os aviões vão esgotar, meu. Quem é que essa foi é a ideia. Diz, diz desculpa, Gil. Essa, essa é a ideia. Que mais isso pessoas é que vão é. Não, mas era. vai mesmo. Estão a 45 paus e 5 e o quê? Portanto, é. Já é o mas, eu... com a com inscrição no evento. E, mas isso é por dia, não é? Não, não, é o total. As, as três noites, três tempo, noites quatro meu. dias vamos viver para aí, meu. Sim, sim, exato. É é, Mas tens uh... a que à bola também, Total. não é só. Não, é na boa. Eu já, tu já falaste que íamos organizar uma... Uma equipa ali com o André Teixeira e o Gil e uma equipa de shitcoiners contra maximalistas. E os shitcoiners? Não, não, nós maximalistas contra os shitcoiners, estás a ver? Eles chamam os shitcoiners à gente, estás a ver? Prontos. Mas isto foi a ideia do Carlos. Só que eu acho que se fosse terrestre, ninguém era muito interessante. Para de me entalar, não foi uma ideia minha isto. agora que foi a Miami? Foi, uh, quem é que foi tenho... mesmo pessoalmente a Miami? Uh, Fodes tu, André? Ou não, foram os dois? Não. Eu, fui o presidente, eu, eu de presidente de do governo regional sim, em representação ah. da Madeira, porque, até porque levar a palavra da Madeira lá, é, que a Madeira tem, não, tem taxa, não tem impostos nas moedas, na tributação das criptomoedas, e foi nesse Epa. sentido que, que ele foi lá. O que é isto? Bull Market? Não, Bull market. Isto, isto é o da é de, isso é o boi da Madeira. Isso é Miami. Miami. Isso é Miami. Miami. Yeah, yeah. Ah. O que é que tu notas no Algo... touro meu? Está a faltar ali qualquer coisa. <risos> é não. É ah. Falta aí um Bitcoin, mas pronto. Falta não, dois. <risos> faltam dois, <por> falta dois, Falta <risos> é da... dois. Esse é o de Miami. Olha o outro. O outro. É... Esse, <risos> é do... Esse é do. Isso é do. Wall Street. Como é que é? Exato, Wall Street. Yeah. Ui. Wall Street yeah. Portanto, uh, Uma coisa que eu quero que eu quero acrescentar? Eu não tenho o, o <risos> <sítio>. <risos> uma coisa que é preciso no sítio. Eu Uma coisa que eu quero acrescentar é que há dois anos atrás, sim, nessa sim. conferência em Miami, sim. o presidente Nayib Bukele, do Salvador, foi a, a essa conferência falar sobre a, o Bitcoin e isso tudo. E este ano foi o, o Miguel Albuquerque da, da Madeira. Saber, por há isso. um presságio de quem lá vai, quem lá vai quando e volta. E eu não estou a dizer nada. Ver. Eu só estou a dizer factos que foram que aconteceram e... É interessante. Eu estou, eu estou com essa, eu apostava. apostava é interessante. Na... É interessante. Eles vão lá e vêm de lá diferentes, não é? Estão a ver um avião? É, pois, é, é. É, é. Não, também. Não, então, não é tu, falaste falar de esquerda, agora já está tá tudo a aterrar. <risos> já está a chegar pessoal, velho. Já está a chegar pessoal oh, lá, lá. Isto tem é que ver é marketing, men. É rápido, meu. É rápido, isto é bom, meu. É rápido, é bom, meu. Não, lá, eu vim ficar para o aeroporto. Já acabou de falar. Exato. Já, já, é já se foi... um <risos> o <risos> avião a <lá> aterrar. <risos> não, André, já desculpa-lhe. Estavas lendo, lendo. Timing. Timing. Ah, bom. Olha, eu vou daqui a sou eu a aterrar <risos> o CryptoDeiler, já disse, sou eu a terrar. Curso... Eu vou daqui a um mês vou a... vou a Portugal daqui a um mês, se calhar vamos lá um saltinho lá à Madeira, meu. Isso é 45 É, é, é ao lado, é ao lado. Passa as férias. Passa <risos> as férias, as férias não, eu não aí. Faz o contrário, vais direto à Madeira, estás lá, estás lá aos 4 dias e depois. É pé, que tenha medo de descansar, meu, descansar, daqueles depois... de aviões, porque é assim. Os aviões ainda daqui, sabe Deus, a gente pronto, a disser, ainda é um, uma, uma companhia mais ou menos. Não é que todos os aviões podem cair, não é assim que mais criptomoedas. Mas... Oh! Não, não, não, calma, calma. <risos> mas, mas aquelas avionetas que vão para Lisboa, é para aquilo, mano, vai. Uma vez andei num avião, que eu nem sei o nome daquilo, é da companhia. Que aquilo era assim mais pequenino. É pá, que é não se ia na é meu. Tem coisas assim a pensar na vida. Será que eu não sei alguém... Não, mas, mas para Madeira vão vim, aviões vai grandes. Para Madeira vão aviões que merece ser. Vão vir. É uma tá, hora, é uma turismo, hora, não é? Turismo. Uma hora uma hora é? Uma hora e meia. Tu é, hora porquê? A gente sai do continente ao meio-dia e chega aí ao meio-dia. Que é uma coisa Faz extraordinária. Chegas a horas. Olha, vou entrar agora no avião, é meio-dia... Turir daqui a 5 é... minutos, pumba aquilo mora uma, uma hora de viagem só que Não. lá é meio-dia <risos> É isso, que é já, eu já queria que dizer que eu não, dar não, dar não, de... não, não, estão a confundir Isso é os Açores Ah, é os Açores, men é, Os gajos do continente São mesmo ignorantes Os gajos do continente não percebem nada de nada Então para a Madeira é quanto tempo? É, fica mais forte É correto? Não, não, é a mesma hora Ah, a mesma hora? Ah, exato time zone é igual Ah, ok, e olha, e há uma cena que eles fazem Que é assim, já andei de avião Pá, não digo da vezes, mas já andei algumas vezes. Porque eu também faço a viagem de carro para Portugal. Passo três fronteiras. São dois ah, mil Ah, isso é, é fixe. É, é fixe, é. 20 horas, não. Não fazes 20 horas. Pá, não estás a ver. É um perigo. Só que eu vou de noite para, para não ver carros. E Entendi. eu sei porque... que uh, raramente via bater palmas no avião. se é um fenómeno que eu só vi para aí uma vez ou duas. Mas quando se vai... Pós-Açores, ou Pá Madeira, aquilo é a banda tanto que o pessoal sim. bate mesmo palmas. É um milagre. É sem querer, é, é com os É não é? é? é? Batem sempre palmas. Sim, pá, sim, é sempre, lindo. sempre, sempre. A Madeira, pá, é um sítio muito lindo. É pá, aí vocês são todos jovens e têm uma grande iniciativa. meu sou ah, pá, obrigado, empreendedores, obrigado. meu pá, olha, este é, isto tem tudo pernas de Olha, não vejo aqui falha nenhuma, isto é, pá, mesmo perfeito. Adorei a ideia. Eu adorei a cena dos NFTs. Eu, eu... Aquela parte que eles não queriam dizer que é de gra gravar aqueles momentos uh, que posso... eu a ideia. Eu tive a ideia. Claro. <risos> Se quiserem, posso acrescentar uma exclusiva para, Olá, para aqui para o não, canal. Não é Juntando esses momentos recordativos, eh, os melhores momentos, o vencedor, o segundo vencedor, terceiro, isso tudo. Nada mais interessante seria do que isso poder-se ver em algum lugar. Mas, obviamente, na Madeira não, porque pá, quem quiser pode ir para a Madeira, obviamente. Mas se tivermos um museu no metaverso para mostrar todos os troféus e os melhores momentos, seria interessante também, não seria? Olha. O museu do metaverso. Olha? Museu do desporto. Ou seja, em vez é de ser, ser do metaverso, fazer. era um museu na realidade mesmo, que estás a falar? Não não, não, não, não. Estamos a falar de um museu no metaverso. Olha, uma boa ideia. Que vai ser implementado. Boa, não, não é mesmo. Vai, é, é algo que vai acontecer. Tens uma boa, sala para os boa, troféus fixe, uma exato. sala para os momentos de, de, de destaque. É, ainda estou é, ainda é, a falar é. com os, os arquitetos para construir bem, bem claro, aquilo no metaverso claro, mas claro, claro. acho que. Põe bastante, acho... bastante cimento para aquilo ficar só. Não é difícil. Não, não, aquilo não é, não é. Aquilo é só blocos. É blocos exato, é, <risos> é só blocos. É só blocos, é só blocos. Não, não, mas. É isso. Quem, ah, quem é que vai fazer isso? É, é uma Sim, pessoa... Sou, sou eu, sou eu. Sou eu Você Sou eu também. Isso é só multifunções. Um tipo não, para fazer o quê? Tem é que ter um curso de é engenharia civil. Exato. É que aumenta aqui o Gil, porque ele que faz... Ele vai ter um aumento, de certeza, mas vai ser de trabalho, não vai, André? Vai aumentar o trabalho. Não, e tenho que dizer... E tenho que dizer que Além, da, além deste projeto ser, ser incrível, pelo que é, poder mostrar a, Ma, a Madeira e a Portugal, tudo o conhecimento que eu tenho, porque eu aprendi, e falo mais de quatro idiomas. Boa. E é por isso que, eu, a nível disso, eu tenho muita informação e vou programando, e já estou na, na, na blockchain há muitos tempos. Mas eu entrei na blockchain não por comprar Bitcoin para ganhar dinheiro, isso tudo. Eu entrei mesmo pela tecnologia. E principalmente com os NFTs. Fiquei viciado nos NFTs, no bom sentido como o Ronaldo é ambicioso no futebol obviamente e, e pronto, e então eu, tudo o que eu já aprendi até agora tudo, os softwares e isso tudo o quero implementar agora no grande projeto Madeira Experience porque é um dois em um e vejo que é um incrível projeto porque assim apoiamos o desporto na Madeira que é algo que não acontece porque, por exemplo, a Champions todos viram, todos viram o vir, vir, Liverpool contra o Real Madrid, de certeza mas algo importante é ter os eventos locais Próximo e é algo que... Eu, mais, Exato. Que nossa comunidade e, que, e, que, e que nós, nós próprios a... podemos ir vê-los e, ah, e olha aquilo, João. Participar. E, e participar, exato. E isso é muito mais bonito do que ver a Champions. É bonito ver a Champions, mas nada melhor é do que nós termos o nosso o próprio é. torneio. Exato. E ah. muita gente de se desloca para ir ver a final ao vivo e gasta um dinheiro enorme nas viagens. No exato, exato. E quando exato. tem uma coisa perto de casa, acho que ah, estão ali, ali a fazer barulho, é a fazer barulho. É não deixam o pessoal descansar. Não há dias no Festival de Cinema que oh, mas... houve queixas porque o cinema era ao ar livre e, e às é, 10 da pai, noite, ou às 11 e pouco fazia um bocadinho um de barulho. Se, é e, dizer, assim, se não há nada, as pessoas queixam-se não se faz nada. Se faz oh, alguma pai, coisa. Se as pessoas são inúteis, olha, eu vou-te dizer, eu, pá, não sei que idade é que tenho, mas se calhar para aí uns 20 e poucos, eu, eu? e alguém. 43? Todo, 43? 100. Não, eu tinha 20 e tal, mas já foi à boa. Ah, desculpa, aí <risos> Tinha 20 e Já percebe, né? já percebi. Já percebi. Tal, eu ia a Lisboa, eu agora tenho 50, menos. Não, não é claro, lá, claro. É. Não, não, eu estava a que eu tenho 43. 22. Peço desculpa. Pronto. Não, não faz mal, não faz mal. Eu, eu o e eu ia a Lisboa, repara bem como é que as pessoas são parvas. Eu ia a um sítio que era chamava-se lá Folie. E era um género de uma discoteca, só que tu ouves discoteca, pensas que é uma discoteca. Só que entravas lá dentro, aquilo era tipo um ginásio, um ginásio de uma associação desportiva, só que tinha tudo o que uma discoteca tinha a nível de equipamento, de colunas, de aranhas, de varradoras, de não sei o que, tudo de luzes, gilões, e lá, e tinham um DJ lá numa cabine. E eu gostava de ir lá, e aquilo era só putos da escola, era assim pessoal mais jovem e coisa. E tu quando entravas, só vias, era assim foguinhas, estás a ver? E o People, como fazia muito barulho a sair de lá, os vizinhos dali, como havia pessoas que pertenciam, não sei se trabalhavam ou se estavam associadas lá à Assembleia ou Caraças, conseguiram ter força para conseguir fechar aquilo. Ao início, aquilo ficou aberto só até às 4 da tarde e depois fechou mesmo por completo. Portanto, há sempre alguém a fazer resistência a qualquer lado. em qualquer, não, lado, não em qualquer coisa dizer, Há sempre para dizer, alguém a dizer. tentar... É, pá, é uma tristeza, mas peço aqui que, que no caso deles não, há, não é esse o caso, o caso que o Carlos estava a dar, de, é do barulho a não sei o que, isso, os jogos são uma sim, hora sim, sim. É, dia, está... é durante o dia, Ela está a dizer que se o preço incluir as cervejas, que vai, que vai já já, já está a caminho, vai doar. Olha, ela está a dizer desculpa, desculpa, É pá, também. o drop já foi... Agora já passou para o drop. Parceiro. Já passou para o drop. Havia é mais... mais perguntas engraçadas. Já. Yeah. Uh, ah, é quando é que é o evento? Pergunta também o que, é para o, dealer que... O, o, o do futsal, para, para a para culpa, é no dia 9 e 10 de, de julho. Portanto, falta menos. Falta cerca de um mês. Um mês e uma semana. Um pouco mais. Uma semana. Exato. Sim, sim. exato Mas eu, há vários eventos, para além disso. Claro, existe, existe o futebol, o futebol de rua, o voleibol de praia, que são, que são durante vários fins de semana, entre julho e agosto. Julho e, agosto. e os madeirenses, como é que têm visto? Já não falando das entidades, mas os madeirenses em si, individuais, como é que têm visto, como é que têm reagido a este evento? Ao evento em si, muita adesão. Nós ano passado não, não esperávamos mesmo que fôssemos escutar as inscrições, fíjamos uma loucura. Agora que... Sim, no sentido. mês e meio de antecedência para, para, para o evento em si tivemos escutamos as inscrições chegamos um ponto em que pai, eu não, não estava mesmo à espera daquilo em que chegamos ao limite das inscrições por exemplo às cinco da tarde porque chegaram ao limite as equipas não tínhamos mais a, a, a disponibilidade e às cinco e três e às cinco e seis foi uma, uma, uma diferença de 10 minutos recebemos duas equipas que pagaram, que se inscreveram naquele momento e que enviaram logo o dinheiro e que nós tivemos que devolver o dinheiro e inscrição, porque no espaço de 10 minutos recebemos é. duas equipas logo após o fecho das inscrições. Foi mesmo uma loucura, estávamos uhum. mesmo à espera. E parecia tudo mesmo, tudo. Parecia mesmo quando sai um, um, um concerto ou assim. Ou quando sai um, uma, um ICO daqueles muito, muito procurados que em segundos obtêm ali ah. os <risos> melhores. Mas e o público também abriu, estavam cheios de, de público a assistir. Sim, sim. Se... É, é, é uma zona, neste caso o futsal é uma zona um pouco curiosa, é, porque se calhar nós somos os únicos un... temos o único né, o aeroporto no mundo ou dos únicos em que por, por baixo, baixo do aeroporto há a utilidade, existe. portanto o evento é feito debaixo da pista do aeroporto, Ei. que é algo muito curioso. A sério é, nós, é, nós... Tem, tem lá um campo ou uma. Sim, portanto, ah, é, o, a, é... o aeroporto, quando era perigoso, não tinha esta parte. E então foi acrescentado esta parte por cima do ponto, mar. É? Uma espécie de uma ponte. Porra, Exato, fizeram uma porta, pista. Cheiro, Acrescentaram, estenderam a pista. Estenderam a, pista, é, a cima pista, do mar. A pista agora... E a zona que era do mar tem, é, passou é tipo a ponto. ser um parque de é um é desportivo. Um complexo desportivo, não é? Algo assim. Complexo desportivo. Acho que é ou não. Para aproveitarem então, os nós espaços. estamos a então, jogar até e até a sombra do aeroporto, literalmente exato, não há sol, por isso não há desculpas não há para está muito calor, tem que ir descansar não isto não vai ser, não é ser como no Qatar, isto não, <risos> não há sol <risos> no Qatar <risos> <Já> <risos> tá. <risos> que cena, meu, pois tem o aeroporto a tapar exato, exato e é bom para o calor, mano e é bom o calor está a dizer que levam o Chagas vai ver aqui para o café e que o Chagas vai à baliza Falta um, falta um para, para a equipa da Sessão né? é... Eu jogo na equipa do Dylan, estás a ver? Quem que é, é que joga com o Hugo? O fica numa outra equipa. Ah, o Hugo! Ah, o vai jogar com é que é que o Steylan, vai jogar com o. O Hugo se à frente. O Hugo deve andar para o ponto Tem que ficar à baliza, mano. Nunca ninguém quer ir à baliza. É o Chagas, o Vitor está a dizer que vai o Chagas para a baliza. Então, mas isto é futebol ou é wrestling afinal, man? Não tínhamos ideia de que era wrestling? É me sective, meu. Pois, <risos> pois eu sim, também meu. está aí com outra pergunta, não é? Consegues escolher a pergunta do. Não, consigo, eu? consigo. Ele, ele, ele diz assim: acham que o governo português vai oferecer resistência? Vejo bastantes diferenças ideológicas entre as ilhas e o continente a resistência. pergunta do Henrique. Se forem jogar também, só se for a equipa do governo não oferecer resistência à equipa adversária. Exato. Pá, depende não, do plano de jogo que eles fizerem, depende não, do plano de jogo, sim. mas. Olha, o Costa à baliza. Eu acho que não há muita coisa que eles possam fazer com, quanto, a, quanto a isso. Pois, pois eu existe. também estava a pensar nisso. Eu, eu não estou a ver o que é que eles podem fazer, meu. Nada, nada. A não estou a ver o desporto. que é que podem fazer contra é, isso. É é, só se se não se não fizerem um confinamento polícia, naquela data... Se lá um um polícia com colocasse teto... Ah, naquele dia vai haver confinamento nacional, tudo, tudo em casa. Mas mesmo causa... fazendo um confinamento nacional, a Madeira tem autonomia para, oh, é pronto, para decidir. É, tão, é, tão é exatamente aqui. ainda mais uma, exatamente. mais uma razão para estarem quietos. Yeah. Não, mas não haverá qualquer tipo de problema quanto a isso. Acho que pode haver outro tipo de, de aceitação eh, quanto à Web3 e às criptomoedas em Lisboa, ao governo de Lisboa comparado com o Governo da Madeira pode haver não, não eu gostei dessa, essa, o essa Governo missão. da Madeira e o Governo gostei gostei dessa diferença gostei de falar nisso é o <risos> governo uma o coisa governo... é uma coisa, outra coisa é outra coisa pode haver diferenças região, região autónoma é tá? exatamente Olha, e, e planos para o futuro? o que é que está, se pode, dizer é que podem falar disso o que é que pode vir ir no céu futuro nas próximas edições Não céu é o limite mas vai ser o aeroporto não ajuda, né? É, percebi. é, complexo. Daí estarmos, <risos> Daí estarmos a expandir para outros lugares também. Não, claro, nós, claro. nós temos perfeita nós temos noção é, que temos aqui um projeto interessante, um projeto com o futuro, é um projeto que a longo prazo vai, já está a mudar e vai continuar a mudar a realidade dos eventos desportivos na Madeira e muito possivelmente em Portugal, porque eu sinto que é, nós já pouco estávamos a falar. Que é, é em Portugal não há muita a adesão a, a eventos locais é, é, é, há muita resistência quanto a eventos locais uhum. e eu, vindo de Inglaterra noto essa diferença e noto que yeah. lá, qualquer. qualquer evento local é levado muito a sério e que há uma grande adesão porque sentem-se mesmo vamos apoiar o local vamos ver, vamos assistir <risos> e há, é, é uma realidade diferente de cá. certo que há mais população também há mais poder económico isso também acaba por influenciar. Mas nós queremos muito mudar esse, mudar esse sentido e que os eventos semiprofissionais, seja desportivos ou noutras áreas quaisqueres, o seu limite, obviamente, possam ser levados a sério e possamos profissionalizar aqui este meio ainda mais e inovar em todo o seu sentido e que possamos aqui também entreter a malta seja no verão, seja no inverno, seja em que altura do ano for, e que possamos juntar aqui pessoas a conviver com, com um propósito, com, com alguém, em, em, em, com um objetivo. E, claro, as pessoas gostem do que, é que estamos a fazer e o mercado por si só vai decidir se é, podemos expandir isto para, para algo muito maior ou não. É quando, Outra quando pergunta. vocês sentem um feedback e vem que está tá a haver um bom feedback... Ainda dá mais motivação para a gente continuar, não é? É, é, é muito bom. A <risos> grande dificuldade é fazer sem resultados. Mas é uma coisa que, por acaso, é nós estamos a fazer olha, bastante. Tu, tu, vocês estão a fazer bem. Continuem-se a focar no processo. Esqueçam os resultados. Eles depois aparecem. Foquem-se na qualidade. Claro. Foquem-se no que estão a fazer. E foquem-se é, é no fazemos, processo. Os resultados depois... Se o, se o processo for bom, os resultados aparecem. É o que eu costumo dizer. Claro estão a ir muito a bem mano olha eu gostei muito eu gostei eu gostei dos dois mas gostei muito de saber que o Gil é eu, eu também sei fazer um bocadinho de cada coisa e isso é muito a bom a gente deve é. especializar em qualquer coisa mas soubermos fazer um bocado de tudo vai é, para, é, para, é o melhor para, para, para as Não, e, e o mercado da, da blockchain e informática em geral tá sempre. para que mim maneira. um ano um ano na informática é 10. Exatamente. Nessa, quem, quem for da informática percebe o que eu estou a dizer. Yeah, é, yeah. é tanta coisa nova. E então, em blockchain yeah. e criptomoedas, nem é. tu, em dois dois anos, tu em dois anos tens, tens que atualizar tudo outra vez. porque Exato. Dois, puf, seis meses. Não, eu, já, eu já digo dois no máximo. Porque não yeah, yeah. dizer sem, todos sem. os anos já é. Se é, não é, não fazes mais nada. Se não é só claro. estudar. Mas dois só em dois para, anos claro. é no mínimo. <risos> já tem que se. É, conforme as necessidades já houver alguma coisa que queres fazer, e que já alterou alguma coisa, tens que ir procurar como, como é que se faz e depois rapidamente só custa a primeira vez, não é? Porque depois é... são só ah, os aí tu... 15 anos, depois é na boa. Claro. Agora eu tenho 75, até os e penso que eu chego lá. Ah, dá tempo, dá tempo até aos 200 e ah, tantos. Tá. Que... Ah, é... Deixa-me deixa fazer aqui um produto que o, o Diogo Lindo da PBC é. deixou aqui no chat, que é. Se vocês estão a pensar a gamificar de alguma forma as NFTs numa lógica de play to earn ou algo do género. Eu não Metaverso uh, uh, já responderam. Tipo, o claro já. Já passou para trás. Espera, espero, já espero já vou ler. Estaria. Planos para o futuro. Metaverso uh, já falaram a uh, gamificação com os NFTs. Talvez com aqueles dos vídeos, não é? Que vocês ah, e tô... Eu estou a perceber o Play to Earn, só que eu acho que neste caso a utilização do não Play é. to Earn para nós não se aplica. Não é só eu acho que esse seria um, um projeto completamente à parte. Dizer, um jogo em cima de outro jogo. Sim, porque, para já, play to earn, para mim, é algo muito complexo. E criar um play to earn sustentável é algo ainda mais complexo, no meu ponto claro. de vista. Existem muitos Axie Infinity, Plants vs Undead, já são sustentáveis, mas depois chega um ponto em que, se já não entra mais pessoas, a criptomoeda... Pronto, vai. Entendi, entendi. isso, eu, eu ainda não vejo algo certo para isso. E eu vejo que os NFTs são algo muito interessante para os jogos. Eu vejo isso. Mas agora, falando em play to earn, ainda não vejo. Eu vejo mais é play and earn. Talvez faz a imagem. agora bem, você... Olha, eu gostei da resposta dele. Gostei da resposta dele. Porque... Mas não é algo descartado. De não todo. é algo descartado. Para, não, mas mas giro, para este ano, provavelmente. Tem... O André Teixeira é que tem a última palavra. Mas pronto, o... pronto, pronto. Para mim, na minha opinião, não estou na team mas na minha opinião de uma pessoa exterior, uh, acho que a linha de pensamento do, do Gil está super correta. Porque uma coisa é uma coisa. Claro. Outra filho, coisa, outra coisa. Estão a gostar acho... e a projetar é no jogo mesmo fisicamente. Não Eu estão pref... a ver Eu... o jogo uh, é Eu... digital, Eu... exatamente. São, Eu... Eu, são prefiro... Eu, prefiro claro. criar... Eu prefiro criar algo bom este ano e depois num projeto à parte e um pode ser talvez, pode, podemos tentar mas agora eu acho que a imagem do Madeira Experience neste momento este ano fase, tem sim. que ser perfeito no meu ponto de vista juntar completo earn não é algo que me interesse pelo menos agora, não, podemos agora poder, o André posso, não se sabe não se pode fazer tudo é, ao mesmo tempo porque senão Exato. Não complica Exato. tudo já é. mais vale por, por fases claro, tá? claro. e depois é assim o que vocês fazem também é escalável e vocês podem a partir daí fazer outras coisas e, mas fazem bem andar passo a passo não é querer fazer tudo ao mesmo tempo Claro e depois... não, não podemos esquecer ah, que isto é o primeiro é o primeiro e, em produ... na isso... e o primeiro tem que tem que sair bem, Exato. É para bem e depois já logo se vê um dia claro logo se verá, não é fazer muito bem olha gostei muito aqui da resposta do do Gil olha eu não sei se vocês têm mais alguma coisa aqui para querer acrescentar cada um de vocês já já temos com mais 10 minutos de Epá, achas achas que é bom hora. dizer André que o Ronaldo vai participar se calhar deixávamos essa tua surpresa, não era? Ei! Ei! Ei! Ah, nós especificamos qual o Ronaldo era. N nós... <risos> Correto, bon yeah. Ronaldo é um, nome, é um nome não muito comum, mas. É não claro, muito há, comum, há, mas. Há várias pessoas com. <risos> claro, claro. <risos> não é uma pessoa assim muito conhecida, mas ele por acaso ele vai ao invés. Por acaso ele joga bem, e olha, ele vai participar. Sim, sim. Yeah. Se tiver de férias, né, ele terá que está de férias nessa altura, o, o, o outro, o CR7. Será que ele Sim. está defender, eu, acho, é só... eu acho Eu acho que está. É, se está na madeira eu ou não. É capaz, eu não capaz, de, se estiver na madeira, de certeza que vai lá dar um olhinho, ver se vê lá algum talento. alguém que e foi telefonar a lá, ver, ver tipo, se, ele, se ele não precisa. Ah, não, aquilo, se calhar já não, está não, a pensar não, não, com um dia que seja treinador, eventualmente. Não, então estás está a não, um ver se há ali algum talento na. Epá, pode ser. Pode ser por aí, pode ser por aí. Ou então só para gastar algumas e vai lá ver uma cervejada. Ah, já está confirmado que ele não vai lá ao evento, é? Está, está, então. Ah, estavas a Renar, estavas a Renar. Não é? seria, seria um prazer que ela aparecesse, mas em princípio não temos ah, dados um ou informações sobre isso. Eu, eu, eu está convidado, agora se eu puder, eu Claro, convidado, sim, tá. sim. Claro. convidado está. claro. Agora o aparecida... canal vai flipar aí, aí o ou ele vai a mensagem vai chegar mais longe. Cada ah, pessoa ah, vai partilhar ah, com três pessoas. Sim. Estás a ver? De preferência claro. que não, não conheçam ainda a criptomoeda, que é para começarem a conhecer e interessar e tal. E então depois a palavra chega mais longe, de certeza que chegam ao é, então, Cristiano de Ronald. O gestiano é a claro. pessoa que mais vê aqui os meus vídeos, é ele. Sim, à noite ah, para, para adormecer, às vezes está com sim. dificuldades. Dores músculos, os músculos, os músculos estão ser, cansados. Né? Yeah, Dores é é é cansados para adormecer. É, yeah. Yeah. A gente destruiu e pergunta, olha tá lá, mas onde é que vai o bitcoin? Vai, agora vai cair ou...? Ele pede ele pergunta-me sempre. Pede-te a é. sim. Claro. é chato, quando eu ouvi este vídeo. Ah, meu. Quando vir este vídeo, vai ver cá aquele NFT de crowdfunding e, e mete-lhe yeah. um milhão na boa só para, só para ajudar a madeira. Não, o Cristiano é, um, é, um, é uma grande pessoa, é um grande homem. Eu já vi ele a ser atacado várias vezes injustamente, pá, custa-me porque fazem isso a várias uh, figuras públicas. E ele, quando abre a boca e diz alguma coisa, ele não é ele, não é ele, sabe o que é que ele está a dizer. Ele é uma grande pessoa, pá, eu gosto dele. É um grande homem mesmo, saiu daí um grande Concordo. homem. Yeah, Concordo, yeah. E há uma pessoa que se esforçou, aquilo que ele tem saiu do corpo. Ele não nasceu com o que tem. Ele construiu o império chamo, dele. ele é o segredo também dele. Começou com é, foco, meu. é o foco, é então, o foco do homem. Acabava os treinos e ele-se embora. Ele ficava lá. É ele isso. ficava lá. Isso é o que toda a gente sabe. O segredo que ninguém sabe é que ele começou muito pequenino a comer bananas da madeira. Claro. Tem uma vitamina, meu. Tem uma vitamina, tem proteína fácil não foi nada, meu. Foi aromas, man. Estás a ver? Aromas. É. Foi aromas da Madeira, man. Ah, os aromas da Madeira. Os aromas, man. Ficou forte, hein? Muito bem, muito bem. Então, olha, não, não mas sei não, se não tenho mais nada, nada para, para acrescentar. Depois, para, para Eu queria só, acrescentar que estou aqui e trouxe aqui esta malta no âmbito também da APBC, por ser membro -me da, da direção da APBC, com a parceria que tínhamos com, com, com a Madeira Experience. Fez todo o sentido ajudá-los a divulgar este projeto. Espero que outros canais possam fazer o mesmo e que ajudem a. Uma vez que há aqui o um componente tecnológico, a blockchain, que possa. Que possa... Pá, era muito giro mesmo ir em duas equipas do continente. Ou, pelo menos uma. Uma se fosse seria é, era a é? equipa blockchain, se fossem duas, podia ir uma de maximalistas. É, é os maximalistas com os shitcoiners. É? É, seria muito giro. Não. Pá, é descalço, da de posso resto, feito, Eu posso é? ir à baliza, mas, mas pronto. E, e nesse sentido, epá, desejo a maior sorte aqui ao André, ao, ao Gil e ao... e ao Diogo, também o Diogo te, Teixeira, não é? Não, tô... não Teixeira não. Diogo Henrique. Henrique, Henrique. Henrique. Henrique Teixeira, é o André. Uh, epá, e que para o ano o evento seja ainda maior, eventualmente com mais modalidades, mais NFTs, ainda mais bonitos, estes já estão espetaculares, é. sejam ainda mais bonitos. Obrigado. E fica eu tão... quero um NFT, este... é, porque eu tenho uma coleção sim, sim, <risos> eu, sim, tenho eu também eu quero que é de... daqueles de não esqueçam de ir na, ao Telegram uh, tem aí, oh, uh, primeiro tem os vossos links do Facebook, etc depois por baixo tem lá o Bad Beach Club para quem que quiser aprender sobre epá, sobre trade, blockchain, NFTs, etc nós temos a acumular uma biblioteca que toda a gente está a partilhar Neste momento já temos 50 livros, estamos a pôr mais ou menos 10 livros por dia, todos os dias. A biblioteca está tá, tá a aumentar. É acesso livre, não há custos, não há serviços, nem nada associado, ninguém paga nada. Vocês próprios podem ir lá, ler qualquer coisa, que tem lá outros, outros documentos e várias coisas que estão... E posso enviar uns quantos? Posso, posso enviar uns quantos? É pá, uns quantos pode tá. tudo o que quiseres, não há limite. é O Bad Beach Club, vai, vais lá ao... Ou ao queres bem-vindo. É, gostava de falar contigo mais vezes. Se tu apareces lá, a gente tem essa oportunidade para trocar aqui umas right. ideias e coisas. Uh, André, queres deixar aqui mais alguma, alguma palavra? Ou queres dizer mais alguma coisa? Fica aqui o convite. Visite o nosso site uh, maderexperiencegroup.com e dê uma olhada no nosso, no nosso projeto. Acho que é um projeto interessante. É um projeto que, que vai se focar na, na experiência do participante, seja o participante que está a assistir ou a competir. E quem, quem tiver lá, quem tiver esse, esse luxo, vai gostar vai, vai, vai da experiência e vai, vai ser algo para recordar durante muito, muitos anos. Eu acredito eu. Ok. E o, e é e o Gil, queres quer mandar um props para alguém? Queres desejar qualquer coisa? Queres dizer mais alguma coisa? vai a oportunidade. Ah, eu só, só quero dizer que pá, espero que muitos mais projetos com blockchain apareçam em Portugal, porque é algo que eu vejo que faça faz falta e o ah, aqui aqui na Alemanha já faz e eu não vejo assim tantos e em Portugal então muito ah, menos é. por isso eu e só espero que o blockchain seja bem usado em qualquer lugar do mundo e, e siga e Bitcoin para frente é yeah. olha e eu e eu estou aqui a reparar numa coisa é assim nós estamos em países diferentes a apoiar a adoção em Portugal não é? já vistes não estamos no já nosso viste? país mas estamos já. a apoiar da onde nós estamos estamos a tentar apoiar Portugal quer dizer mais alguma coisa Carlos não tá perfeito acho que já disseram okay. tudo e, então, e olha, falaram vocês bem aqui, vocês então, fico... aqui têm sempre a porta desculpa desculpa não fico fico satisfeito com o que foi dito e agradecer também a tua disponibilidade por trazer das palco aqui este este é, evento perfecto. é isso muito obrigado e já, yeah, é vamos falando, e vamos vendo é vamos acompanhando, Depois, se a seguir ao evento seria giro se calhar voltarem cá e verem, claro, claro, fazer um resumo claro, de como é que claro. como é que correu dizer, e... a eu costumo dizer, o canal é nosso isto pertence assim que... à comunidade a assim comunidade como... quer, a comunidade tem tem, tem. <risos> e assim é como o se hora. também estiver online vier, viremos, podemos experimentar o, o tal museu não é? o, o museu, museu claro, esporte, claro esporte, esporte já, é já vai também. estar, depois de acabar sim um grande obrigado aqui ao André Teixeira, pá. foi um prazer uh, te conhecer, e, e aqui ao Gilo, se entrarem lá no nosso Bad Beach Club a gente pode continuar a falar, eu, eu, eu adorava manter o contato, e mais uma vez aqui ao, ao incansável Carlos, pá, que colabora Sim. aqui com o, estamos a arrumar todos para o mesmo lado, pá, quero agradecer a, a vocês todos e pela vossa iniciativa, porque são pessoas como vocês que fazem falta na nossa sociedade, são pessoas que constroem e que criam valor. É isto que nós precisamos em Portugal. Um grande abraço. Hein? Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Muito fiquem obrigado. Bem, fiquem bem. Fiquem, fiquem bem.